Salve galera, meu nome é Lucas, sou eu aqui de Maceió, Alagoas, e quero mandar um salve a todos os cavernistas do Brasil, vamos ficar espertos, hein? Vamos ficar espertos, hein? Grande salve aí para o mano Lucas de Alagoas, Maceió, e o que que é com... Pega o pato. Nossa, é que eu personagem! É o Chris? Nossa, que isso tio? diz Ó o Jake, quem que é o Jake? Eu, eu sei lá que, que, que, que, que diabo é esse. pode até Jake nenhum, hein? Não. O cara é fantasma tio, ainda? Não sei disso. Eu, eu li eu, quem que eu li eu, o primeiro. Sim. Dificuldade. Ué. Tem iniciante, é mal, veterano. Ah, hum. <risos> O caberninho é veterano, hein? Vamos se ligar, aí. Tá, tá, tá, tá bom. 29 de junho de 2013. Hum. Ó, o Leo já está apontando para algum lock, hein? Bioorganic weapons are a global um O presidente tio. Oh! Mr. President, Ah, era ele mesmo, hein? O zumbizão. Ô Leon, bica ele. Ô Leon, já era, tio. Ah. Vai, Leon! Ô, oh, Leon! Ô oh, meu Deus do céu! Pode ser esse Leon é atrevido, hein? Tira logo, tio, pelo amor de Deus, Deixa aqui.. Tô bem. É tudo minha culpa. Por que, tia? Como assim? Eu fiz isso. O que você está falando, tia? Beleza, vamos para catedral Eu vou explicar tudo lá, Agent Kennedy. Como você sabe meu nome? dela já conhece o biom hein essa tia Hana yes. go you're both you know each other Oh she's been with the secret service since I can't tell you how good it is to hear you two are Look I hate to rush introductions but I need a report on your situation Passeada hein? Já curti os dois juntos, tio ótimo e é profissional Ai. também não, é Eu qualquer um. Ele já o presidente. Ele tinha sido infectado. Ele já tinha sido infectado. Ele tinha Ele já oh, Deus, ajuda. -nos. É, já não tem The virus has already spread three miles past the campus perimeter oh, and it's not slowing down. You need to hurry. Not before we check out Tallox's cathedral. Como que? Agent Kennedy's got a lead that might tell us who's responsible for this. Leon, is that true? Fala para ela, Liu. Why, Liu? Yeah. I think I might have something. Roger that. I'll map out the safest access route. Keep your radio on. I got a lead. Você vai se virem comigo. Oh, meu Deus do céu, já estou curtindo essa história. <risos> Beleza, salvando quem? Presidente no chão. Adam, I'm sorry. Olha, o cara virou zumbi. Ele queria jantar, Helena. Você fez certo, explodiu. Então, so o so que é tão especial sobre essa igreja? Você tem alguns pecados para confessar? Oh. É difícil explicar. Se eu não te contar com a catedral, beleza vamos para catedral então tio vamos lá rapaziada o jogo não é, é ele é hard e não para tio oh meu deus tem pi ai meu deus o cara tem o um device me dê de... papai vamos seguir esse negocinho do linho aqui tio já curti, ó you're gonna tell me everything once we get to the cathedral deal arlion claro, deal rapaziada beleza vamos investigar essa linha aqui ó já tem um log ali altamente controle. Ô, Leon, investiga bem essa parada aqui, tem logo. Que jogo, eu estou bem. Ô, oh, meu Deus, o cara já caiu rolando, hein? Vamos parar de gracinha. Pode ter uma pistola ali, hein? Não vi. Mas não tem como ir pra frente. É a verdade. Vamos sair tranquilamente desse local aqui, Leon? Ô, oh, meu Deus, ô, Leon, não tem como você correr não, tio? Estou ficando meio apreensivo, hein? Ó. Oh. Será que abra essa portona aqui? Ô oh, meu, aqui dentro... Oh, Ô, aperta espaço. Acabou a energia? É isso aí. A gente vai ter que ligar a energia aqui e já voltar pra essa sala, hein? Vamos ficar esperto e ver as dicas do Leon. Ó, ó, ó. Segue o GPS do Leon. A flechinha já mostrou que tá pra cá. Ô oh, Leon, não tem... tem como correr não, tio? Ah, oh, meu Deus do céu. Vamos correr, Leon. Não, não, não, não. Beleza. V a porta, dia. You see one of them, aim for the head. It's your best bet. Oh, a ca cabeça, hein. <fixos> Rapaziada, a balada. <laughs> This is where the reception was gonna be. It'll be here eating dinner right now if. You think I hope so. Beleza. Vamos, vamos prosseguir o caminho aqui. O Linho já está ficando apreensivo. Mas eu estou calmo, como sempre. Ó, oh, ó, oh, no chão. É verdade. Rapaziada, o Leon não tá curtindo nada. Não, nadinha. Ó. Oh, tá muito silenciosa essa balada aqui, em jogo. Vamos dar. Ó, ó, ó. Tem que ter o Loki correndo. Ô, oh, meu. Vou atrás do Loki. Ah, agora já curtiu, O Leon já tá correndo. Alta velocidade. Ô, oh, meu Deus. Solta o Leon que você vai ver o que acontece com esse jogo. Beleza. Vou fazer o cara é rápido, hein. Já curti a velocidade do Leon. Tranquilão. Derrapa pra cá. Ó, ó, ó. Segue o GPS. <risos> Beleza. Entra, Lílio. Rapaziada, é, vamos devagar. Qual que eu o botão aí devagar? <risos> Ô, louco, tio. Vale tacar coisa na minha cara? <risos> Deixa eu se embora direito, hein. Rapaziada, é. ó. Tem ciladas. O Lílio é super rápido. Tem que ir devagar às vezes, tio. Tem que subir, eles se escondem. Se escondem. Oh, Ô, louco. Vale, tá lixo? Claro que vale, tio. Claro. Rapaziada, ó, ó, okay. sintomas, hein? O cara tá vomitando ali. Se inscreve aí, tio. <risos> Ô don't shoot. Você tá infectado, tio. Tem mais notícias, hein? Ó. Olhinho, tá dá pastilha pra a pastilha para ele? The fog. A névoa. What? Como que é? The fog. It came out of nowhere. Que nevo, tio? Liz! wait, Liz! Oh, é muito Pai, o telefone no chão! Minha daughter! Ela está toda se we não do something. algo... Right, eu Isso, Liz! Se você não você não vai para la entende? Rapaziada, o cara vai gritar assim, tio? Ô, oh, meu Deus! Liz! Leon, Isso, Leon, rapaziada, vamos salvar a filha do cara? Liz, é uma ação importante Where are you? Beleza, vamos seguir o Loki. Oh. Agora, tá, tá sapateados aqui cabuloso, hein? Ai! Nossa! Vale cara as pranchetas no chão assim! Eles estão com medo! Ô oh, meu Deus, ainda tá bem que é só eles, hein, Neo? Oh, vamos entrar aqui? Já de peito, tio. Ah, ele tá de boa. Ó, oh, desligaram as luzes, hein? Stay eu O jogo é escurão, hein? Todo mundo tá sabendo disso. Ó, ó, 45 metros. Olha, oh, você corre do nada, depois você para. É mesmo? Vamos correr, Neil. Isso! Rapaziada, tá rolando um estrovejamento aqui? Vamos pelo outro lado, hein? Vai lá e vê! Isso, Leon. Tiozinho, se você sai da frente, não tem como eu correr. Ele não consegue salvar a sua filha a gente não termina o jogo. Não, tá? Vamos deixar o Leon. É. Rapaziada, o Leon ele corre, ele para. Ele, é, ele faz o que ele quer. Ah. Rapaziada, tá rolando os fantasmas aqui oh. jogando as paradas? O oh. oh. que é isso, tiozinho? Nós vamos, só até agora tá, tá, tá de boa, tio. Vamos entrar aqui? Ó, tá dentro dessa porta aqui, o Linho já tá ligado, ó. Ó. Liz. Tem que bico da porta? Fala que tem. Não! Não. Tio, tem a chave, ele tava de frescura, fez eu esperar tudo isso, tio. Oh, meu Deus do céu, o Presidente Adam Benford. Rapaziada, foi esse Loki que levou. Uma... que virou zumbi, hein? Tava com sintomas lá e o Leon acabou explodindo sua jaca. Oh, peraí. O tio. Você está bem? Eu vou estar uma eu O jogo, né Não é melhor você dar uma. uma, uma pastilha de só por precaução, hein, Leon? Você tem três pastilhas no seu inventário ali, ó. Não. Oh. Ó, oh, beleza, acabou, hein? Acabou as pastilhas. Rapaziada, tá, tá meio silencioso essa parte aqui. É cagão. Já não tô curtindo, hein? É mais cagão ainda. Vamos entrar aqui. Demorou, é nóis. Peraí, a, a porta tá aqui, Leon. Não me engane, hein? Oh! É ah. por aqui. Pazeta, tem sempre seguir o GPS. Sempre siga o GPS do Neil. O Neil sempre tá ligado. Ação e diversão. O elevador não? Need to get the elevator working again. Beleza. It's locked, but I work here. I've got the keys. Vamos oh, trabalhar aqui. We can take my car. Bora. Hello Mrs. Ella. Let's find Lois and get the hell out of here. Pazeta, elevador, chave deles Liz. e o carro do Loro. Já Liz, temos é informações. Você? Tem alguém tocando um de boa ali, hein? Sim. Ó. Tranquilão. Tudo na tranquilidade. Rapaziada, o Leon só corre quando ele quer. Nossa, jogo. Não dou. Rapaziada, foi um pipoco feio esse, hein? Beleza. Ó. Rapaziada, mãozinhas de sangue. Calma, tio, não vai ser. Como o bom é que ele tem as chaves. Pera aí, jogo. O cara tá abrindo a porta? Qual é que é? Oh, vou parar com esses pia, não, hein, tio. A abre de bolinho, oh, pelo amor de Deus, hein. Ó. Oh. Calma. Okay. Oh tá tranquilo tá tranquilo melhor Ó, marca de sangue nervoso hein meu Deus alguém menstruou feio ai Pode... eu achou putia nossa que isso desmaiou também né esti vamos Vixe... trocar uma ideia Dad! where mom and Liam they they already got out they're waiting for us at home Rapaziada. Fuja do campus, Olha, isso sai de boa, rapaziada. Que delícia. Os caras morreram numa posição meio cabulosa, aqui, tio? <risos> rapaziada, a gente vai ter que investigar bem essa parada aqui. A gente está jogando ah, no art. Então, vamos prestar atenção e achar qualquer tipo de Como item. How oh. The underground parking lot. Estacionamento do subterrâneo. The elevator Hopefully it still works. Parei, o elevador tá sem energia, tio. E aí? Que... O oh, homem do céu. Fica esperto na janela, Leon. Ó. Oh. Rapaziada, a gente tá por fora. Ó, ó. Tira da frente. Rapaziada, tem que trabalhar em equipe, tio. Oh, ó, cada um puxa de um lado. Tranquilão, passamos. Ô tiozinho, tem como ir na frente? Não, o Leon a pistola. É bom deixar o Leon ir na frente. Isso. Já viram pra cá? o Ai. hein? O tiozinho é ela. Bem, porque... oh, do céu. e ela. Ixi! gente. Rapaziada. Liz. Ô Liz, fala comigo, tira. Tá com sintomas. Zoinho brilhoso. <risos> Lítio, o que é isso? Jogo sistema de zinco, minha pele com trabalho para fazer eu se transformar em cobra. Jantou o oh, louco, Nil. Nossa, ai e aí, tem como o jogo? Não tô nada, tio. Cadê? Rapaziada, tá, tá tranquilo, né? Tá no elevador né? aqui. Estamos tá um descendo, tá tudo calmo. Eu... eu não acredito nisso. Vamos É either eles ou nós. E eles não hesitate Por que isso have que acontecer?